A HISTÓRIA DE Bela. Era uma vez uma feiticeira. Ao descobrir o egoísmo de um belo príncipe, transformou-o em uma terrível fera. Ela deixou para trás uma rosa encantada. Se o príncipe encontrasse o verdadeiro amor antes que a última pétala caísse, o príncipe seria uma fera para sempre. Em uma vila próxima, Bela vivia com seu pai. Mais que tudo, ela desejava uma aventura, como as que costumava ler em seus queridos livros. Gaston queria casar com Bela, mas ela recusou. Bela o achava entediante. Gaston não entendia por que ela lia o tempo todo. Uma mulher não deveria ler, dizia ele. O pai de bela Maurice, era um inventor. Sua última invenção foi um cortador automático de lenha, que pretendia levar ao concurso na feira da cidade. Você ganhará o primeiro lugar, declarou bela A caminho da feira, Maurice se perdeu na floresta. Uma matilha de lobos o seguiu até os portões de um castelo aos arredores. Incerto do que o esperava ali, Morris entrou cuidadosamente no castelo. Ele jamais poderia imaginar a terrível fera que o confrontaria. Acreditando que Morris foi lá para vigiá-lo, a fera ficou furiosa. Sem misericórdia, trancou o visitante indesejável num calabouço. Quando o cavalo do seu pai voltou sozinho, foi encontrar Maurice, e o encontrou preso. Bela implorou para que a fera libertasse Maurice. Leve-me no lugar dele, ela ofereceu. A fera concordou, e fez Bela prometer que ficaria no castelo para sempre. Na primeira noite, Bela conheceu os criados do castelo. A maldição da feiticeira os transformou em objetos encantados. Eles eram divertidos, amigáveis e tratavam Bela como uma convidada especial. Bela recusou o convite de fera para jantarem juntos, fazendo-o rugir de frustração. Ele precisava quebrar a maldição e sentiu que Bela era um sinal de esperança. Madame Sabovar, o Bully de Chá, e Jean-Pierre, o Candelabro, disseram para a fera ser paciente e, acima de tudo, gentil. Mais tarde, Bela encontrou a rosa mágica deixado pela feiticeira. Quando Bela foi tocá-la, a fera surgiu, segurando a preciosa rosa. Saia daqui! A fera gritou. Bela fugiu do castelo em seu cavalo, mas foi atacada pelos mesmos lobos que seguiram seu pai. Arriscando sua vida, Fera salvou Bela. Nos dias seguintes, Bela começou a enxergar a bondade de Fera. Certa noite, Fera convidou Bela mais uma vez para jantar. Desta vez, ela aceitou. Após o jantar, Fera convidou Bela para dançar. Enquanto bailavam pelo salão, Fera percebeu que estava apaixonada por Bela. Por causa do seu amor, Fera deixou Bela voltar para casa e ver seu pai. Ao ouvir falar de Fera com carinho, Gaston ficou com ciúmes e correu para o castelo. Gastão atacou a fera, que acidentalmente caiu do telhado. O amor de Bela foi mais forte e salvou a fera. Enquanto ela falava, a última pétala da rosa caiu. De repente, o ar ficou iluminado. Uma chuva de luz começou a transformar a fera em um belo príncipe. Os objetos encantados ficaram muito felizes ao voltarem à forma humana. Finalmente, a felicidade voltou a reinar no castelo, com o amor da bela e a fera.